Dá um dano? <risos> Beleza, então é grossão então, né? Vamos ver quem quer mais grosso, a minha pica ou a tua pica, fi?